O nosso primeiro vídeo deu o que falar nas redes sociais. De acordo com a fonte, este vídeo teria sido extraído da Deep Web, uma camada oculta da internet que guarda um acervo de vídeos raros, banidos e sombrios. Nas imagens, vemos uma figura bizarra que chama atenção pela sua máscara com um longo nariz que lembra muito um órgão genital masculino de 30 centímetros. Ele parece estar fazendo alguma propaganda de uma semente. Mas o vídeo se encerra bruscamente e até o momento não se sabe o real propósito dessas imagens. Mas uma coisa é certa, é muito assustador. Imaginar bater de frente com uma criatura dessas na rua me pedindo informação é de causar arrepios. Nosso próximo caso aconteceu na loja do Mario, loja esta conhecida como a mais assombrada do mundo. Na ocasião, a câmera de segurança flagrou o momento exato em que um homem é atacado brutalmente por um fantasma. Nas imagens vemos ele segurando seu cão, quando de repente algo sinistro acontece. Alguma coisa simplesmente tenta quebrar o seu dedo. Imagens registradas por meio de uma câmera da Nikon modelo Coolpix. Aqui temos, em um close da lua, vários objetos misteriosos pairando rapidamente acompanhado do que parece ser um pequeno planeta cercado de satélites naturais. Se segue viralizou no TikTok. Nas imagens, vemos uma cobra de 20 metros dentro de um vagão de metrô na China, de acordo com a fonte do TikTok. Não se sabe como a criatura foi parar ali dentro, mas acredita-se que foi após a forte tempestade que assolou a região e inundou parte da cidade, deixando o metrô debaixo d'água. E você, o que faria se estivesse ali dentro preso junto desta cobra? Agora temos um vídeo registrado por um norte-americano especialista em exploração de lugares abandonados e assombrados. Aqui está ele novamente explorando o interior de um grande prédio junto de sua equipe. E não demorou muito para o demônio se manifestar diante de seus olhos, sim. dentro havia uma freira que escapou do convento, o que uma freira estaria fazendo no local como este sozinha. O pior é que parece que ela está por toda parte. Além disso, ao que tudo indica, não parece gostar muito de receber visitas. Aqui temos mais um vídeo de Ataque de poltergeist. Aqui vemos uma jovem sobre uma tenda quando de repente, ela simplesmente é puxada pela perna e é arrastada por algo invisível. Imagens registradas por circuito de monitoramento mostra a passagem de um espírito de vida passando por uma sala de uma antiga casa tombada. Foi quando, de repente, alguma coisa invisível movimentou vários objetos com brutalidade. Parece que dessa vez vai ser difícil arrumar uma explicação natural, pois é praticamente impossível tudo isso apenas com linhas amarradas nos objetos. No vídeo a seguir temos mais uma daquelas provas de que quando pensamos que estamos sozinhos, é aí que estamos mal acompanhados. Este homem pensava que estava sozinho em casa, após ouvir uns sons estranhos ecoando pelos cômodos de sua casa, ligou a câmera e começou a filmar. Ao rever as imagens, o espanto ao perceber a aparição de uma mulher vestida de preto sentada em um dos cômodos, algo que na hora ele não havia percebido. Para piorar a situação, parece que no espelho também já havia aparecido uma outra figura. Em um caso semelhante, vemos algo ainda muito pior. Dessa vez, o morador viu sua esposa no alto da escada paralisada e flutuando. Uma babá está sendo saudada como uma heroína depois de levar um garotinho para um lugar seguro quando o um ladrão invadiu sua casa. Não é preciso dizer que os pais do garotinho estão muito gratos hoje por sua babá. Jane Lee Baker e o um menino de 3 anos de quem ela cuidava estavam fazendo cartas quando o ladrão invadiu sua casa. Ele encontrou a bolsa da babá e a jogou no balcão. Com da cozinha. Jenny agarrou o Menino e correu para a casa de um vizinho.